Isso. Eu não preciso ficar, olha, três horas, né, falando do técnico, da, da linha de, de, de lateral, do... O cara dorme, oh, dorme o cara dorme. Dorme. Aí, aí no final o cara fala Vai assim, dar eu, cagada. Não eu não entendi, ele falou que jogou bem, jogou mal, eu não entendi nada, é, que é tanta coisa, exatamente junto. e hoje o jornalismo esportivo tá tenebroso, né? O jornalismo em geral, né? É, mas eu vou falar mais da minha não, área. Você, tá, tá, tá, você tem razão, tá tenebroso. Não. Pelo amor de Deus, cara. Você tem razão. Mas você acha que eu acho legal, não tá tenebroso, eu acho legal essa... É, como é que tá tenebroso? Eu acho que tá acontecendo uma transformação. No sentido que o Casimiro, da casa dele, o gordinho carioca, senta lá e arrasta uma multidão. O Gaulês, eu assisto o NBA com o Gaules, Isso porra. é outra coisa. Não, isso é jornalismo esportivo também, não, é resenha. É, é, é, não, não, não, é... mas isso é outra coisa. Isso é outra coisa, isso é um negócio que eu acho legal É aquilo que eu falei É a democratização dos veículos de comunicação sim. Tá? Só que também os caras não podem esquecer Que não é só a molecada de 10, 12 anos Que assiste NBA, que assiste Libertadores Que assiste Brasileirão, Paulistão. que assiste Champions League você tem um público de 25, de 30, de 40, que está no YouTube hoje também. Mas é multiplataforma, por isso que é multiplataforma. A NBA você tá vê na, na, <coughs> nos canais a cabo, você vê na Band, você vê um monte de coisa. O que, o que eu estou te falando de jornal esportivo é o seguinte, cara, se liga a televisão hoje em alguns canais, você lê alguns caras escrever. Eu tinha até ontem, eu printei um cara. Oh, você tem que entrar no Google para entender o que, que os caras estão ah, falando. As palavras, né? É. Oh, e, e, os caras elitizaram o futebol de uma forma... É, ontem eu vi o um cara falar, domingo, que o. não me lembro qual jogo, fala falou assim, esse volante é híbrido. O volante é híbrido. ó ele é elétrico e a gasolina. É. Fala um negócio para mim, como é que o um volante... É híbrido. O que é um volante híbrido? Ele pode fazer é. multifuncionalidades, entendi, então. é isso. O que é o um jogador é. que faz o box to box? É, box to box. Box to box. É. Não e a, a menor ideia, e a amplitude? Mas... Pirâmide Invertida. É o tic-tac. O Pirâmide Invertida foi do caralho. A gente tem um quadro lá que manda os caras ir lá na... É do caralho. Na né? rua, falar com o povão. Não, os caras lançam umas coisas E aí eu que... falei um dia lá. Acho que até o dia que você tava, se eu não me engano. Que eu, eu, no dia eu pautei e falei, faz na, na rua. E pergunta, põe lá as perguntas pro povo. O que, que é Pirâmide Invertida, box to box? Uhum. Pô, pegou um tiozinho lá, Pirâmide Invertida...